Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou ensinar como entrar no site do Mapa dos Escritores Brasileiros. Você digita https://bit.li/mapa barra, barra, dos escritores brasileiros e dá enter. Aí você vai cair no mapa dos escritores brasileiros. Aí eu vou cadastrar no meu endereço. Rua do Una. Aí ele localiza. né passagem. Peguei o nome errado. Vamos de novo. Rua do Una. No Telégrafo aí você vem aqui, adicionar o um mapa, aí você clica aqui no editar, aí você prepara já aqui o nome escritor, seu nome de escritor, digita aqui no campo da rua como escritor de mini-livro, escritor de mini livro aí você coloca os seus dados do escritor, como WhatsApp, telefone, e-mail, todos os seus dados que você quiser compartilhar, aí salva. Aí você pode colocar também fotos através do seu computador, armazenada, colocar duas fotos, esta primeira... Aí você salva. Agora colocar mais uma. Pronto, só duas fotos. Você salva. Observe que tem duas fotos. Você pode colocar três, quatro, cinco. E agora eu vou... Colocar uma cor diferente para marcador. Colocar amarelo. Pronto. Agora eu vou posicionar do lado do escritor de mini livro, Fernando Lima Monteiro. Tem aqui do escritor Fer... Fernando Lima Monteiro, de Belém do Pará. Escritor do mini livro que sou eu. Então você pode também colocar no seu endereço o seu nome de escritor. E vai vir uma relação aqui dos escritores brasileiros todos. Para a gente no... divulgar nossos livros e nossas ações. Esse é um projeto inicial que eu desenvolvi. Conto com a sua contribuição para o cadastro. Então era isso aí. Obrigado e até a próxima. Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou entrar no site Mapa dos Escritores da Amazônia. Vamos lá. Digitem https bitly mapa dos Escritores da Amazônia. Aí você. Digita o nome da rua ou da travessa da sua casa. Como apareceu Rua Duna no um Telegraph, Você digita. Aí vem aqui adicionar o um mapa. Você vai adicionar a sua pessoa como escritor. Então você clica aqui em editar. E em Rua Duna. Você vai colocar escritor de mini-livro, ou escritor Fernando Lima, ou escritor Afonso, ou Mauro, ou escritor, o nome que você tem como autor. Aí depois você pega os seus dados e coloca como é, e-mail, telefone, WhatsApp, de contato, para entrar em contato com você. Aí uma vez pronto, você pode colocar também foto dos seus, das suas obras, Vou colocar aqui duas fotos, uma, aí carrega. E você salva, vem de novo e carrega outra foto. Aí você salva novamente e agora tem duas fotos. Pode colocar mais. Eu vou mudar aqui para laranja, cor do marcador. Aí você vem aqui e localiza onde é a sua casa ou onde você quer que esteja localizado. Pronto. Agora observe que já está aqui, escritor de mini livro tem dois escritos nos escritores da Amazônia, Fernando Lima Monteiro, que sou eu, e escritor de mini livro que também sou eu, para demonstrar o vídeo para vocês, onde vocês poderão criar e cadastrar o seu nome de autor com suas obras, com seus livros, com seus links, todos os dados que vocês quiserem compartilhar. Espero que essa relação aumente para nós divulgamos as nossas obras para os leitores que porventura entrarem no link bit.ly barra mapa dos escritores da Amazônia. Obrigado e até a próxima.